ao fundo do baú, hoje, numa cama, com a Mara Maravilha, a Mara. cama da Mara Maravilha. Obrigada, Mara, por Oi. nos receber aqui na sua casa e na sua cama, que eu sei que tem um significado muito especial pra você, né? Essa cama, ah. essa cama, você esta disse que cama. carrega pra onde você vai. Já falaram pra fazer leilão dessa cama, porque essa foi a primeira cama que, assim, né? que eu tive, lógico que eu não durmo mais nessa, porque eu gravei um clipe, liga pra mim, não demora. Nessa cama, né? Nessa cama, Meu Louca, é, você viu hoje a Anitta, as performances, eu meu filho eu já fazia na cama, né? Na cama com Madonna, nada. Era... já tinha na cama com a Mara. Com a Mara, maravilha. essa cama não é um apego com ela, é uma história. E até antes da minha minha mãe falecer, ela falava: "Vai, Mara, usa pega". Mas nós não estamos falando aqui de com quantos anos? Ah, eu tô com 15, né? Você tá com 18, é isso mesmo? Isso, isso. <risos> <risos> Boa matemática, sim, Boa matemática. Não, mas eu acho que tem uns 30 anos essa cama. Que... Coisa. Então não dava para colocar a cama dentro, dentro do, do baú, baú. então é. a gente colocou o baú em cima da <risos> cama. Viemos para a cama nós duas, que máximo, então mas você não tem apego, imagina, você só tá com ela há 30 anos. Então assim, já teve fã que falou, ai me dá essa cama, eu vou dar essa cama para um fã muito especial. Você tem que esse mesmo. plano? É, que legal. fazer uma boa causa com a cama. Porque, assim, hoje nós já somos adultas, né? Vamos combinar. Sim, claro. Eu já tô com quase 5.0. É, é. Então não tem. Mas na época, né, que era meio doida, parecia tipo, ai, por num motel. Com os espelhos, né? Claro que as camas de motel hoje são muito Sim, mais. Se essa mas cama na época... falasse, hein, gente? Esse aqui ia ser um baú interessante. Mas na época, de 30 anos atrás, uma cama dessa era o top. Entendeu? Qual é o fã que quer? Hã? Oh. Sem teste drive. <risos> Sem teste drive na cama. Poxa, mas que barato, hein? Quem é? Quem é que se interessa pela cama da Mara? Acho que muita gente, muita né? Muita gente. Você pensa em assim, fazer como isso? Já? Não sei. Se você tiver alguma ideia aí, depois. Ó, ah, mandem as ideias aí os fãs da Mara. Mandem as ideias. Bom, explicado por que, que nós estamos aqui na cama. Vamos hum. agora ao que coube no baú, Mara. Sim. Baú cheio de recordações. Da sua vida profissional, né? Da sua vida pessoal também. Vamos ao primeiro? Vamos. Do baú. Essa daqui também, essa eu não teria coragem de fazer leilão. Essa, tipo, quando eu for pra glória, vamos ver quem... Quem vai herdar. Quem vai, é. É uma bonequinha super especial é. pra você. A Gabi. É a Gabi. Esse vestidinho dela era mais assim, floridinho, tinha uns... Umas coisinhas, mas desbotou, desbotou, aí ficou assim. Ela já descosturou, ela é uma boneca literalmente de pano. Por... Que você tem desde que idade? Ai, devia ter o quê? Uns 13 anos. Quem te deu? Ai, foi minha mãe. Ai, eu sou muito chorona também. A Gabi. Você escreveu um livro pra eu ela, escrevi tá aqui? escrevi um livro pra ela, um A Menina Engraçada. Isso. Que legal. Segura a Gabi. Ó, aí nesse livro Que gostosa, né? Essa é, roupinha é. dela também Cabelinho azul É. Aí fala assim, olha, tinha cabelo, cabelo Azul céu Eu sempre tive esse negócio de azul e céu Tanto que eu tenho duas gatas Uma se chama azul, um se chama azul E uma se chama céu Por isso o nome delas É, por deles. isso é, Um casalzinho é Essa daí que você está fazendo carinho Ela é azul e o macho que está é ali céu. no céu, literalmente no céu, é o céu. Então essa boneca tinha cabelos azul céu, sorriso doce mel, franjas, tranças e boné. Andava na ponta do pé, parecendo dançar balé. Então sempre foi com rima. Todo santo dia, com alegria, ela sorria. Parecia que a todos já conhecia, mas nem era da vizinhança. Tudo na rima, Luciana. Aparecia, desaparecia e a minha curiosidade crescia. Porque pra mim, às vezes, sorria. Aí de novo sumia. Entendeu? Era aquela coisa meio lúdica. Queria saber quem deveria ser. Será que realmente me vê? Sonhei em conhecer, porque eu sonhava com a boneca. Jura? É verdade. Que graça, que é uma declaração de amor a é boneca. É Quando a gente né? é criança e que tem aqueles amiguinhos sabe, essa foi a minha amiguinha, e, e aí no livro tem os desenhos, eu, as nuvenzinhas, eu sonhando, e quando eu menos esperava, quem pertinho de mim estava, adivinha, adivinhou, ela olhou e falou, ah, então ela falava, é uma boneca que falava, então ela era meio tipo da família da Emília, Isso. esse livro é lindo. Que era também uma boneca de pano, a Emília, uhum. né? Lindo, uma graça, você fez para o público infantil mesmo, né? Exato. Olha aliás como você era menina aqui, né? É, eu, era, eu fui a escritora, sim eu escrevi um livro de poesia para boneca. Foi o único livro que você escreveu? Eu, eu escrevo, eu gosto de escrever, mas eu acho que é muita pretensão, né? Eu queria ser tudo, tipo, eu quero ser cantora, eu quero ser apresentadora, eu quero ser, sabe? Agora, logo, logo eu quero ser masterchef. Ai, Jesus da glória. Tá aprendendo a cozinhar, né? Vou aprender a cozinhar. Dá, vida pra mim. Quando a minha mãe faleceu, sei lá, eu fiquei quase, entrei numa depressão. Aí teve gente que falava, ai, a Mara tá ficando maluca, porque ela fala com a boneca. E eu falava mesmo, porque eu passei tipo. Eu não confiava muito nas pessoas, então eu preferia conversar com ela. Entendeu? Pode, lógico que, que a gente ora, a gente evolui, não dá pra viver num, num mundo de Peter Pan. Sim, mas era um momento também que você tava. E ela é uma ligação forte com a sua mãe também, né? Então, também. num momento como esse, nada melhor do que estar no com baú ela, né? Que minha mãe me deu. Posso pegar outro? Pode, claro. Esse aqui, ó. É um peixinho que deu. é o seu signo, isso. E é um peixe de cristal, minha mãe que me deu. Ela me deu muitas Nossa, coisas, lógico. É, minha mãe me deu muitas joias, mas eu fui roubada é, por um funcionário que, que eu tive. Que tristeza. Mas esse peixinho de cristal é, assim, me remete muito à minha mãe. Ele é lindo, né? Lindo. Ele é gordinho. Ele é forte, ele é uma graça, né? É. É. E esse é daqueles objetos que você não vai se desfazer tá. nunca, né? Eu tenho uma cristaleira aqui também, que das coisas que minha mãe deixou, assim, dela, dela mesmo. Eu fui assim, assim que ela faleceu, eu peguei todas as roupas dela e eu doei. Tipo, não deu um mês, eu doei, sabe? Agora, tem a cristaleira, é uma cristaleira cheia das coisinhas, minha mãe gostava muito das coisas miudinhas. Você ficou com ela? Eu fiquei com essa cristaleira. E eu, e eu não gosto de alimentar muito esse negócio de apego. Eu gosto de desapegar. E esse peixinho, ele fica na cristaleira. Uhum. Entendeu? Então, parece que quando eu vou desapegar da cristaleira, o peixe está dentro, eu falo, ah, não vou me desfazer. <risos> É o peixe que te segura, não é? É o peixe. É um peixe que, na verdade, não quer estar nem em cristaleira, nem em aquário, quer estar no oceano. Eu sou um peixe meio, meio livre. Sim. Deixa eu te mostrar outra coisa. Cadê? Ah! Isso aqui, isso é do meu tempo, sabe de quando? Isso aqui eu tinha 12 anos. Isso Essa idade 12, 13, 14, Bahia Bahia, antes e, de eu ser E Tapetinga, né? A Itaparica Itapari Essa ah. não veio de Tapetinga Porque ah. eu nasci em Tapetinga tá. Mas eu fui logo para Salvador E eu fui criada, meu amor, na ilha de Taparica ah, Você tá entendendo? que delícia pegava o ferribote Hoje tem ferribote Até de Vete Sangalo Então eu era do tipo assim Eu passava o inverno na ilha ah, nossa... Final de que... semana, feriado, é festa disso, é festa, qualquer coisa era motivo de ir para a ilha de Taparica E isso que eu vou te mostrar, eu trouxe de lá. Até hoje? Da... Que Esse que é? aqui, mais do que a cama, mais do que o, o peixinho mesmo sendo minha mãe que me deu, é, mais do que tudo. Assim, não é um talismã, mas é algo assim muito forte para mim, Sabe? É uma pedra, literalmente, mas em formato de coração, que eu achei. Achou coração assim, em formato de coração? Nossa, é uma não pedra Não foi tipo mesmo. quebrado, eu achei. Olha falei... que incrível. E pra onde você vai se carrega a pedra? Eu guardo, tá, tá ali dentro da minha cabeceira. Entendeu? Não é tipo eu levo dentro da bolsa, é um talismã, não. Eu era muito traquina, Luciana. Era? Muito. Ah. Eu tenho os dois tímpanos. Você escurado. é filha única, não? Eu sou filha única. Você também é? Não, ah, tem os dois essa, porque Você tem os dois chímpanos furados? Tem os dois tímpanos assim? furados. Por quê? Eu pendurava nas pontes, lá na ilha de Itaparica, que tem muitas pontes assim, de, dentro do mar, e eu pulava. Nossa. Pulava, eu tomava banho de mar de noite. Ai, meu Deus, eu nossa, que Eu era muito vida. traquina, sabe? Que é traquina mesmo. E, e eu furei os dois chímpanos. Então, aí a minha mãe falava, não, vamos ficar na cabana, vamos acampar com o meu padrasto, né? o Raimundo, o Parquinho, vamos acampar, eu falava, vai mãe, não. Aí depois ela comprou uma casa na ilha. A gente passou aí mais, mas antes a gente ia pras praias pra acampar. Que coisa. Mas eu não gostava daquilo, eu gosto do eu go gosto. Você gostava do, do movimento, né? eu gostava do movimento também, eu né? Eu gosto do conforto, você tá me entendendo? <risos> eu gosto, gosto de acostumado, gosto de dormir bem escuro e tal. Eu tenho, eu tenho, como dizer assim, meus valores são simples, mas eu não vou dizer pra você que eu não gosto do que é bom, que eu gosto do que é, é bom. É, é, quem não gosta, né? É. Agora eu tenho muita coisa pra te mostrar. Deixa eu te mostrar um pouco aqui da Mara Maravilha. Eu te mostrei da Elie Mari. A pedra, as coisas pessoais. tal é Gabi... então, que você virou Mara do Elie Mari? Quando foi que. Foi com quando... sua avó que te chamava Mara, né? É. Aí o Silvio Santos me chamou para Maravilha. <risos> Foi o Silvio Santos que me chamou. Ele que te deu o apelido de... Mara Maravilha. Mara -maravilha. Você é a Mara Maravilha. E acabou. Você tá de volta hoje no SBT é. e praticamente começou nacionalmente no SBT, né? Uhum. É uma história, muitos anos juntos uma ali, história, né? Uma história, né? É. Muita história. Então, eu tenho guardado as roupas dos programas, as botas. Quais foram que... os programas? Foram ah, vários? eu já colocado aqui os, as boinas. Meu Nossa, Deus. ela tem coisas do figurino eu muito legais, muito, e separamos tudo. alguminha só. Mas eu tenho tudo guardado. Quais foram os programas que você fez? Eu fiz o Show Maravilha, Aham. que era de segunda a sábado, duas horas ao vivo, Nossa. durante sete anos. Nossa. Então, marcou, né? É, claro. E ela naquela época concorria com Xuxa, Xuxa. Ah, Angélica e Eliana também já nessa época ou não? Não, a Eliana veio depois. Tá. A minha, minha concorrente de frente era a Xuxa. Sim. Nossa. Entendeu? E aí o pessoal falava, ah, eu gosto mais da Mara do que da Xuxa. É que era coisa eu da gosto... Morena e da loira, é, é né? feijão é. com arroz. É. Aí tem as roupas, eu separei. Era como feijão com arroz que falava? De... Tá usando... é A Xuxa era o arroz, era o feijão. É, olha que coisa. <risos> e como eu gosto muito de gato, gosto muito de gato. Tá vendo os meus aí? É, Olha aqui. aqui. Olha como tá dormindo essa criatura, gente. <risos> ah. Essa não pode fazer assim, ela não é castrada. Ah. Aí você faz um carinho. Ela, ela é já, assim, já ela, se ela é descarada. Ela já e, se.. Ele, ah. Quer ver? Ela é assim, tá vendo? Aí você faz um carinhozinho nela, ah. ó. Olha como ela é só faz. Já vai se dando toda. É. Ó. <risos> ó. Oh. Ai, tá pena como ela é? Não falei pra você que ela é. Eu falei pra você, ela é. É, é. Ela não gosta de Ela, ela é, é. é. Mas é porque não é castrada, né? Mas vamos eu pra Eu vejo roupa. que meus gatos, eles são parecidos comigo. Eu sou assim, eu tenho o meu lado zen, mas tipo, se mexer comigo quando você não quiser, acabou. Entendeu? Agora se não mexer, meu amor. É a... Eu tenho uma amiga de infância, que eu guardo. Eu não tenho muitos amigos. Difícil mas ter exatamente. muitos amigos, né? Uma pessoa que foi tão famosa como você, né? Que é famosa como você. Tem muita coisa de interesse. Você nunca sabe em quem confiar. Até o que você falou da, da boneca, né? Que você tinha comentado que ela era, ela era sua amiga, né? Exato. Olha, aqui eu peguei e Aí eu gravei clipe com, com essa roupa de gatinha. Olha, que bacana. Um Que eu né? Como você dizia, hoje em dia é body, Mas na é época é colin, né? É né? Colana, é. Aqui. Entendeu? Sempre gostou de gato, então? Sempre. Eu já tive muitos gatos. Na Bahia era gato ou era cachorro? Sempre gostei mais... De... Gosto de cachorro também. Entendi. Gosto mais de gato. Mas teu lance é gato. É. Que legal. Esse aqui é de videoclipe todo. É, de todo. videoclipe. Tem alguns videoclipes que eu gravei. Esse aqui também, ó. Gosto muito de azul. Você gosta, né? Eu é verdade. Gosto muito. Minha cor... Você tem essa é coisa vida. das cores que você estava falando, é. né? Isso. Que então, as cores tenham um significado pra você, então dependendo do dia, é, eu, ai, hoje eu quero vestir verde por tal motivo. Verde, meu amor, dinheiro. Ah. Dinheiro. Então Vou você ver. vai pra uma reunião de negócios, verde. vai de verde. Isso. isso. Boa. Ó, ó, ó. Tempo. Tem ah. tempo. Boa, boa. Então, oh, Luciana, ah, aqui Olha aqui, eu tenho roupa. todos os, os figurinos, meu amor. Eu que desenhava. Eu que desenhava minhas roupas, tá legal? Tá que vendo? Legal, eu desenhava, Mara. tá vendo? Os colãs, os bóries. Aqui eu botava o arco-íris, porque eu sou Mara. Eu sou Mara, eu sou um arco-íris, meu amor. Entendeu? Aqui, ó. Lindo, tá né? Lindo esse então, rosto. Muitos babados, muitos arco-íris. Olha que legais as roupas. Não, aí tipo, né? Branco é... e preto. E preto, cantando. a manga preta. A branca. Eu é eu, com a da, gola preta. Eu marcava tudo, meu amor. E eu pintava e bordava, literalmente. Eu tenho tudo isso, meu amor. Se você quiser fazer alguma coisa assim, vamos fazer uma doação, doar as roupas da Mara tal. Você já pensou em expor essas coisas? O que vai ter de Biba, das Maras soltas aí no mundo querendo essas roupas, você não faz ideia. É, né? O quê? É. Podia ter uma exposição sua, né? Você é. tem algumas? Você tem bastante figurino, tem. né? Leva a cama. Hum? Opa, isso. Ó, oh, já faz um sorteio já um clipe aqui. Já faz um sorteio pros visitantes da exposição. Sente falta dessa época? Eu sinto falta um pouco das crianças, que eu gosto muito de criança. Outro dia, você sabe que no programa que eu faço, é, muito eu brigo muito com o Pitini. Ah, sabe o Sim, assim, vocês estão juntos, se não for focalizando Você, o leão, que já teve aqui o com leão a gente o também lobo, O leão, o lobo, a é mama a... Isso, e com o 10 eu brico, brico, mas brico mesmo, sabe? E aí outro dia uma criança Mas briga de verdade ou briga também. de... Também Também Também de verdade Tem verdade ali mas depois, no final, o coração branquinho, né? A e que detalhe, perdoa. vocês se conhecem também há 500 anos, é. né? Você é. e o Décio. Exatamente, muito gente. Também já foi, foi jurada de novo. Exatamente. Santos. É um homem muito íntegro, é uma personalidade muito forte, um profissional, mas tem um temperamento difícil, tem um temperamento forte. E eu também sou correta. Aí outro dia, uma criança virou para mim e falou assim, eu gosto muito de você. Aí ela, eu, ai, sua linda, tá? Ela falou, e eu gosto muito das brigas sua com o Décio. Uma criança falando isso, por quê? Porque vê que por detrás de toda aquela situação, fica o lado ainda, puro. Tem carinho, né? Tem carinho. É, é. Então é isso. Essa coisa de, de criança que você falou, é, essa tua tentativa de ter um filho foi algo marcante, que durante muitos anos você falou sobre isso, foi uma batalha. Você desencanou agora disso? É. A, a ideia de adoção você mantém? Não, agora. Agora a é. ideia de adoção. Eu fiz com a inseminação com o Roger, né? sim Ah, que coisa, hein? Roger Graças a Deus, né, não deu certo. Por isso que eu digo, o que, que acontece hoje, você não entende. E é difícil isso. E na igreja, a gente, o que mais a gente escuta? Deus vai mostrar pra você o porquê depois. Uhum. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que realmente querem em Deus. Então, eu, tenho, eu tenho um baú da Lu, que eu mostro as minhas recordações, e eu guardei uma carta da BMG Ariola... Que oh. quando eu estava na faculdade, eu fui tentar fazer um estágio lá para ser assessora de imprensa. Uhum. E eu guardei essa carta, eu mostrei, uh, eles dizendo, olha, muito obrigada, você é ótima, maravilhosa, mas no momento não vai uh, ser possível, vamos manter aqui você no nosso arquivo, tal, tal, tal. E foi justamente isso que eu falei, eu falei, como é a vida, né? Se eu tivesse sido aceita aqui, a minha vida teria sido completamente outra. E no fim, eu não fui aceita, eu acabei entrando na televisão e fazendo a minha carreira inteira na televisão e sendo muito feliz. Então é exatamente nessa linha de pensamento, que o que não é aqui agora tem algum motivo é, para isso Ei, não acontecer. Exatamente, né? é. tudo coopera. Eu te admiro muito, não, de verdade, cuidado. porque no meio de televisão, a gente, para marcar a gente, tem que ser algo muito forte. E sempre quando eu te vi no seu trabalho, nas frentes do do jornalismo e tal, eu me identificava, porque que legal que sabe, legal. É, eu não acredito nisso que os opostos se atraem, eu acho que é semelhança se atrai, porque gato gosta de ficar com gato, uhum. entendeu? Águia gosta de voar com águia e cobra gosta de ficar no meio de cobra, então como você não é cobra, nós somos não. águias. Entendeu? Oh, então, pra mim foi um prazer Voá. estar com você e gostaria de ter outras oportunidades. Na verdade, bom. Ah, essa aqui e é uma eu queria então aqui acabar aí, falar então. com essa história da adoção. Você pensa em adotar? Tá, isso eu vou conseguir. Ah, que bacana! Eu vou conseguir. Tá aqui, olha o meu documentário, 30 anos de carreira. Isso foi lançado quando? Esse foi logo quando eu estava na fazenda. Aí, paralelamente a gente produziu. Aí tem tudo, imagens minhas na Bahia, imagens minhas. Eu fazendo depoimentos, que eu perdi um tio. 23 depoimento. milhões de discos vendidos. Isso. Nossa senhora. 10 anos só no programa infantil, 30 anos de carreira. Muita coisa, né, Muita Mara? coisa. E com, com vontade de fazer mais, com vontade de... O que, que você quer fazer? Você já falou, ah, eu não posso ser tudo. Já fui cantora, é, cantora, Ai, é, gente, atriz. O que eu quero mesmo fazer tá estar do lado de gente assim, ó, iluminada, inteligente, que nem a Luciana, <risos> sabe, pra gente... Ver que está crescendo no conteúdo. Fazendo coisas boas, né? É, Chega uma hora na vida que a gente quer fazer coisas para o bem, né? Eu cinema também. Ah, é? Cinema. Eu fiz teatro, já me arrisquei para fazer comédia. Ah, sou agora, como diz, estou na televisão fazendo comentários de programa junto com... Sim. Entre aspas, né? Fofoqueiros. Uh -huh. Mas eu tô à vontade, sim. Eu tenho muita vontade. O que não me falta é vontade. Eu acho que quando a gente tem vida... E a gente tem sonhos, a gente pode viver ainda. Sem dúvida alguma. E você gosta dessa coisa de ficar de fofoca? Não gosto muito, não. Não? Não. Mas você gosta de comentar, de dar sua eu opinião? Eu gosto de brigar com o Décio. Eu gosto de abraçar o Leão Lobo. Eu gosto de, tipo assim, <risos> dar barra. minha opinião. Eu gosto de dar minha opinião, entendeu? Aí, tipo, eu, como eu falo, é, eu gosto de ter amigos. E meus amigos não necessariamente precisam ser famosos. Sim. Eu não... Tipo, com todo respeito aos meus colegas, mas eu não, tô, eu não sou daquela, tipo, ai, eu preciso estar do lado de uma celebridade, ser baba-ovo de artista, assim eu vou me sentir. Não. Os meus amigos não são assim. Então, eu não estou é ali. Você já viveu o outro lado, né? De ter baba ovo falar. atrás de vocês, você sabe que isso não é legal, eu né? Eu tô Quantos? ali pra falar, olha, ai, eu não gostei disso. Do Neymar, da Bruna Marquezine, não gostei disso, eu gostei disso, da Anitta, deixei de gostar. E a te, eh, tem muita repercussão que você diz a, amo os haters os ah, haters amamos haters amo os haters eu amo os haters aliás eu agradeço a Deus e aos haters porque são eles que me promovem são eles que falam entendeu tudo que vira polêmica porque eu, eu sou dizem que eu sou polêmica mas eu não sou não vou assim eu vou dar entrevista para Luciana eu vou participar do programa do Silvio Santos eu vou eu vou ser polêmica não quando eu vejo eu já foi Entendeu? é assim, querer. É. Eu sou assim, desse jeitinho que mamãe fez, Bia. Entendeu? Tem opinião, né? Te... Quem tem opinião nem sempre agrada todo mundo, né? Então, Isso também, então né? a internet, eu gosto desse lance de, de. O único trabalho que eu tenho na internet é, às vezes, quando tem alguma coisa no meu Instagram. Eu vou lá, ignoro, bloqueio, apago, pronto. Uhum, Entendeu? Uhum. Mas eu não fico batendo boca e. Se eu mando, quiser mandar se lixar, se lascar, o mando também. Depende do humor do dia. É. Esse aqui? Esse é um trabalho para criança. Mara Maravilha para os pequeninos. Turma da Marinha. Turma da Marinha. Esse aqui é de quando? Esse aqui eu fiz uma coletânea. Na verdade, agora, é um kit, né? Aqui vem quatro DVDs para criança. Então, ah, aqui bacana. eu ensino as cores, eu ensino os números, eu ensino as letras vogais. Aqui eu, eu também tenho músicas que falam da. Que bacana! Coisinha pra colorir, caderninho um kit. Completo, é que eu tenho uma né? loja, né? Por favor, ah. editores, não cortem isso, tá? Eu tenho uma loja, Mara Maravilha, loja Mara Maravilha, www.lojamaramaravilha.com.br. Não sei se tem BR, não tem. E na internet, o pessoal pede. Pede os meus CDs, gospel, eu pede os meus playbacks, que eles gostam, entendeu? É, pede os DVDs para criança, o um documentário Ainda tem tudo, coisas que você lançou tudo. lá atrás, ainda tem até, até hoje. Olha ah, que legal. Do, dos anos 80, ah, eu quero ouvir, não, faz mal. Eu tô carente, mas eu tô legal. Quero ouvir Jesus Cristo. Eu tenho, eu tenho um fã que, que lembra de letra, de música que eu cantei daquela época, que eu não que me lembro. Você lembra mais? Aí eles lembram. É, tira esse medo de mim, não faz assim, não vai embora. Aí tá, aí lembra. E cantar. E agora tá me dando vontade de novo de cantar. Mas o que eu tenho preparado já é o um outro repertório para criança. Vai voltar para esse lado? Não, eu vou preparar. Eu quero, né? Se assim Deus permitia e já está permitindo, eu vou produzir mais um CD e mais um DVD para as crianças. Aí vai ser o número 5. Que bacana. E eu vou indo. Sucesso. Entendeu? É como eu falo, Luciana, a, a, a história é como se termina eu não terminei ainda opa ainda tem muito então chão. Tô viva vendo respirando falando com vontade mais do que tudo e, então a minha história não acabou ainda então é, algumas pessoas elas me julgam elas querem me traduzir mas só quem me conhece é Deus só Deus me conhece e eu sou o tipo assim às vezes eu pareço meio brava as pessoas falam ah é, mas é... É isso, é aquilo, cada um interpreta de um jeito. Mas uma coisa que eu, que eu tenho já decidida na minha escolha, se alguém me fizer o mal, eu posso ficar nervosa, eu posso ficar chateada, eu posso me gravejar. A única vez que eu quis revidar o mal que fizeram a mim com minhas próprias mãos, foi na fazenda, que eu fui no cabo e dei três tapas na cara dele. Mas eu não, não é isso que eu faço. Se arrependeu? Eu me arrependi, mas ali era o confinamento Sim Mas na minha vida, no meu dia a dia não é Na minha conduta, se a pessoa me faz o mal Eu não vou fazer, eu vou entregar a Deus Entendeu? Se eu não vou poder fazer o bem O mal também, uhum. eu não vou fazer uhum. Então, esse é meu perfil Então, quando eu cheguei em um confinamento Ao extremo E que eu agi daquele jeito Eu falei... Essa é uma Mara que nem eu gostaria de ver. Porque eu sei que eu não sou assim. E ali ninguém acreditava mais em mim. Nem eu estava mais acreditando em mim. Eu não sentei nessa cama. Sentei na minha outra cama. E eu falei, agora, e aí? O que, Deus que falou aconteceu, pra... é, né? O que, que aconteceu? Acabou. Porque pareceu que eu matei, né? Você chega num confinamento, ah, e o povo você vai pro de um do você... edredom, não tem problema. Ah. Você paga fio dental, não tem problema. Você faz os castelos, não tem problema. Mas quando você chega no seu limite, da pessoa que lá, você tem que submeter a, a ninguém. falar na sua cara, você é isso, sua filha dá pi, vai tomar no pi, entendeu? Vai pi, pi, pi, pi, pi, pi. E aí quando eu cheguei no meu limite, eu falei, e agora, hum. meu Deus? E aí... É o que eu falo, Luciana. Eu para pra Deus, tá bom. Agora, pessoal de igreja me julgando, que eu não sou de Deus. Quero era o teu porto seguro, né? É, eu cantando. Eu deixei de lado o meu lado artístico. Você entendeu? Deixei de lado. Não era aquela Mara Mais que cantava, aquela Mara Mais que se apresentava, fazia o um show que eu sei fazer. Que eu sei fazer. O negócio, o borogodó, claro. o babado, eu sei fazer. Eu falei, e agora, senhor? Vou voltar para Bahia. Acabou. Nem eu acredito mais em mim. Eu cheguei num ponto, Luciana, que eu falei, ninguém mais acredita em mim. E nem eu acredito em mim. Nem eu acreditava mais, porque eu não via. Porque quando você vê o negócio, fala, eu vou por aqui. Uhum. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu não via mais nada. A única coisa que você tinha ideia era buscar o aconchego da tua família mesmo, né? Isso. E mesmo assim, sabe, naquela dúvida. Aí eu sei que Deus falou, mas eu acredito em você. Eu acredito em você. E o telefone tocou. Aí foi o Pelégio. Diretor artístico do, do, SBT. do SBT. E o Silvio é um patrão pra mim. É um patrão É um pai com um patrão. Sempre foi. Aí ah, ele ligou, falou, ah, e aí, Mara, chegou a hora. Eu tô aí pra mostrar. Tudo mais ainda que você tem pra fazer na Eu vida. Eu sou Mara, o Maravilha é ele. <risos> Querida. Sucesso, amor, tudo de bom pra você. Agora você, você realize tá com, seus com sonhos. né? É. Cheguei aqui, tava frio. Você realize seus sonhos, que seja feliz. Sempre. Claro. Então, que você tenha o impossível que você sonhar, que você alcance. E obrigada demais pela generosidade de me receber na sua casa, na sua cama, que eu sei que é tão <risos> especial, e mostrar coisas que são tão importantes pra você. Maravilha. Um beijo. Amei. Gente. Se inscreve aí no canal, obrigada curte, pela companhia, dá curte, um joia, dá um joinha, dá um, like, né? dá um like pra gente. E a gente tá esperando você na próxima terça-feira com mais um Fundo do Baú e muitas histórias maravilhosas. Beijão, até lá. Mara, todo final de programa, a gente tira uma foto com essa polaroide. Uh, então Vamos fazer, fazer um concepção ao lado bom, vai. Mas... Boa. Não pode ter ficado boa, tem que ficar ótima. Ó. E essa, como a gente faz ótima. um programa sobre recordações... Ah, é uma recordação nossa pra obrigada, você. Obrigada, mas eu vou guardar principalmente aqui, ó. É, então, Viu? Eu espero que você guarde. Ela gosta de baú também, ó lá, um baúzinho ali, ó. Tá vendo? Amei, <risos> guarde amei. Guarde no seu baú de recordações como um carinho nosso pra você. Foi linda, Muito obrigada. valentosa. Sucesso. Maravilhosa. E eu tava nos Estados Unidos, quando eu tava morando lá como correspondente, eu cobri a morte da Whitney Houston.